E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver algumas evidências do movimento de rotação da Terra e também do movimento de translação. E eu vou começar falando a respeito do pêndulo de Foucault, que nada mais foi do que um experimento realizado por Jean-Bernard Léon Foucault. Você já ouviu falar nesse nome? Bem, ele viveu entre 1819 e 1868. E o interessante é que esse experimento demonstrou a rotação da Terra. Basicamente, o que Foucault fez foi colocar uma corda de 67 metros suspendendo uma bola de ferro de 28 kg no Panteão de Paris, e com isso foi imprimido um movimento pendular, que é o movimento que tem nos balanços de crianças, que é o movimento de vai e vem. E outra coisa que foi observada nesse pêndulo de Foucault, além desse movimento de vai e vem, foi uma pequena rotação no sentido horário. E a única coisa que explicava esse movimento era o fato de que a Terra rotacionava em torno do seu próprio eixo. Então, eu posso colocar aqui que esse é um movimento explicado pela rotação da Terra em torno de seu eixo. Basicamente, a rotação da Terra faz com que o plano em que o pêndulo está realize um movimento. Com isso, o pêndulo, além de realizar esse movimento de vai e vem, realiza também o que chamamos de movimento circular. Ok, vamos falar também do achatamento da Terra. A rotação ela provoca um aumento do diâmetro equatorial em relação ao diâmetro polar. Eu posso até colocar aqui cada um, e eu vou pintar cada um de uma cor. Esse aqui é o diâmetro polar e esse outro é o diâmetro equatorial. Então, a rotação causa um aumento do diâmetro equatorial em relação ao diâmetro polar, e isso causa um achatamento na Terra. Portanto, esse achatamento é mais uma evidência de que a Terra rotaciona. E uma coisa interessante é que a razão entre esses diâmetros é de 0,997, o que quer dizer que tem 21 quilômetros de diferença. E, como sabemos, a Terra tem diversos movimentos. Eu já falei da rotação, agora eu vou falar um pouquinho a respeito da translação. Mas o que significa o um movimento de translação da Terra? Nada mais é do que o um movimento que é a mesma, faz em torno do Sol. Mas será que temos algumas evidências desse movimento? Eu posso colocar rapidinho quatro delas. A primeira delas são as estações do ano. A segunda é a temperatura associada à duração do dia. E a terceira são as variações periódicas dos tamanhos das sombras. E uma quarta evidência é o fato de o dia e a noite terem o mesmo tempo de duração duas vezes no ano. Claro, essas são algumas evidências desse movimento de translação da Terra. Claro que eu vou explicar com mais detalhes nas próximas aulas. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E Até a próxima, pessoal!